Então, para chegar aqui nesse lugar solitário, aproveitar para quem gosta de solitude, é um bom momento, fugir da Muvuca. Hoje as praias estão bem lotadas. Hoje eu gravei um vídeo da Praia de São Miguel, dá para ver a galera lá. Bastante gente para chegar ali na Praia Vermelha, muito trânsito, bastante carro estacionado, então as praias estão tá cheias. Então, aqui é um lugar diferenciado, tu faz uma caminhada rápida, está num lugar aqui praticamente sozinho. Para chegar aqui é bem simples, Coloca no GPS Praia Vermelha, estaciona ali, pega a esquerda, vai caminhando pela beirada, que é sucesso, tá? Se você colocar no GPS Praia do Monge, ele vai traçar uma rota, você vai parar na frente de uma rua e vai ter um portão, que é uma propriedade privada e você não vai conseguir ter acesso. Então, por experiência própria, tá? Coloca Praia Vermelha, estaciona ali, aproveita já Praia Vermelha, conhece, depois vem pra cá e você não vai se arrepender. Se você... Conhecer essa praia através desse vídeo, faz o favor de deixar aqui nos comentários, se inscreve no canal e a gente se vê por aí. Até a próxima! Valeu!